Maurício Malcoca, hoje eu vou fazer uns vidinho um vidinho aqui das variônicas, que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos pegar as inteiras essa aqui é são as variônicas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 tem a, a parte embaixo que é a câmera que é com o rosto você pode pôr de testemunho pode pôr topaz rubim, ouro para caçar ouro, diamante para caçar diamante e também pode ser usada por radiestesia são todas de um material só, elas são todas feitas tudo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 aí o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo Uma boca, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrar como achar a profundidade de ouro ou outros minerais então nós estamos no manchão aqui nós já fizemos um vídeo anterior mostrando como entrar no manchão como saber do manchão e saber o que, que tem dentro desse manchão agora esse vai ser sobre a profundidade esse vídeo é um vídeo muito esperado aí da profundidade porque muita gente compra as variônicas e não consegue aprender a profundidade com elas e botar a profundidade você tem que usar a variônicas e perguntar você tem que fazer as perguntas para ela até se achar a profundidade então agora nós vamos começar a dar uma mostrada e para o pessoal ver aí como é que acha a profundidade é umas cinco ou seis perguntas que você faz para ela e ela consegue deixar você bem próximo da, da, dessa profundidade do ouro esse, esse lugar, lugar que nós estamos aqui ó ele tem, um manchão, ele tem um manchão grande na frente lá mas eu peguei esse manchãozinho mais curto aqui para ficar mais fácil e esse lugar tem ouro só que ele está numa profundidade até boa. Então, o nosso amigo Edson aqui vai gravar e nós vamos fazer uma demonstração. Por exemplo, eu estou aqui. Eu vou dar uma entrada no mongeão para vocês verem como é que é. que De água aqui dentro desse manchão, aqui você pode furar aqui 100 metros, não vai dar. Água. Então, eu tenho visto muito pessoal aí pra fora aí marcando, marcando com certeza. That's right. E outra lembrar o pessoal aí, para ver os meus vídeos aí, porque se o cara ver um vídeo só Se o cara ver só um vídeo, ele não vai saber assim como é que vai fazer Então ele tem que ver os par de vídeos aí, porque é uns par de vídeos que ensina mariota se esse veio tiver com menos de 50 metros de fundura, você cruza Se ele não tiver com menos de 50 metros, você não cruza então, o que isso quer dizer é o seguinte: ela já cruzou porque esse veio, esse veio de ouro ele está com menos de 50 metros de fundura. Aqui já descruzou porque nós já saímos fora dele. Agora, a segunda pergunta. A segunda pergunta. Iônico, se esse veio de ouro estiver com menos de 40 metros de fundura. você não cruza quer dizer que ela já cruzou porque está com menos de 40 metros de fundura outra coisa não existe outra maneira de você saber a fundura a não ser dessa maneira tem gente que inventa medidinha bariônica aí tem gente que inventa medida aqui na vara onde a vara cruza onde a vara não cruza é tudo sapiação. Tudo outra coisa a única maneira pela radiestesia de você saber a fundura é fazendo as perguntas para ela Agora nós vamos a terceira pergunta, Varione, se esse veio tiver com menos de 30 metros, você cruza, se tiver com mais de 30, você não cruza, ela já cruzou porque está com menos de 30 metros de fundura, então quer dizer que o veio está com menos de 30 metros, Aqui as já abriu porque nós estamos fora do fundo. Marionica, se esse veio tiver com menos de 20 metros de fundura, você cruza. Se ele tiver com mais de 20 metros, você não cruza. Então, esse veio está com menos de 20 metros de fundura. Ela cruzou, continua cruzado. Em alguns lugares estão tá variando um pouquinho. Quer dizer que está com menos de 20 metros. Agora, nós vamos à quinta pergunta. Variônica. Se você tiver tiver com menos de 15 metros de fundura, você cruza. Se eu estiver com, com mais de 20 metros de fundura, você não cruza. Então pessoal, prestar atenção agora nessa, nessa quinta pergunta, que essa quinta pergunta é importante. Porque a hora você começa a cair para perto do ouro. Então, ó. Se tiver com menos de 15 metros de fundura, elas cruzam. Se tiver com mais de 15 metros, elas não cruzam. Bom, ó, ó, ó, ó, ó, é prestar atenção aí as varas não cruzou quer dizer que elas não cruzou porque está com mais de 15 metros de fundura não está com 20 e não está com 15 agora, agora nós vamos acabar de vazar até aqui nós já saiu fora aqui do veio elas não cruzou quer dizer que o veio não está com menos de 15 metros de fundura agora nós vamos acertar o Se tiver com 18 metros ela vai cruzar, se tiver com 20 metros ela não vai cruzar. Agora vamos lá, ó, oh, elas cruzou porque o veio está com 18 metros de fundura, aqui nós estamos com vento, o vento está um vento forte, essas varas aqui, for é especialmente já feita para isso, para trabalhar com o fogo de vento. Outra coisa vento aqui 18 metros. Vocês tem uma, uma noção seguinte Eu vou pedir para as varas Para elas caçarem um diamante Variona Caça da localização do diamante carbonato Lá a câmera está pegando as pontas dela Está vendo que ela está virando Vai virando Porquê virando aqui ela se não é em cerca porque porque não tem diamante aqui você quer ver o outro Eu vou fazer um outro vario caça um veio de prata então ela vai caçar um veio de prata aqui por perto ela vai localizar um dois três as varas já já pendeu tudo para a esquerda virando que ela vai virar do mesmo jeito ela vai fazer o ficar rodando ao redor porque por que, que ela vai fazer o andar ao redor porque não tem que elas vai caçar e não vai achar nada esse também é um teste muito importante o pessoal que está aprendendo aí faz esse teste em casa é para a pessoa poder aprender ver quando não tem aquilo que está tá perguntando elas não vai para lado nenhum outra coisa importante desse de, dessas ontem é tudo que você perguntar para elas você dá um dois no terceiro prato no terceiro passo ela ela já te indica a direção se é que você está pedindo para ela tem eu vou dar um exemplo aqui váriô ó esse esse vai ser um exemplo primeiro passo, ela já virou pro lado do manchão outra coisa importante não trabalha com as pontas das varas caindo ó, as varas ainda tem que estar em nível porque se você trabalhar com uma caída aqui ó uma vai virar, a outra não vai virar e se você trabalhar com essa uma vira, a outra não vira então você tem que estar com as duas niveladas então aqui as indicou o manchão ó. daqui eu vou ando para lá porque as indicou para cá ela cruzou porque ela já achou já o achou um manchão agora quando andando aqui ela vai andar dentro do manchão então é, é, é muito simples trabalhar com essas varetas agora uma outra coisa que eu quero dizer aos amigos o pessoal tem tentado copiar essas varetas não é fácil copiar ela esse material não acha no mercado essas empunhadeiras de um material especial não acha no mercado essas varetas acha no mercado, esse pino acha, esse pinho acha, esse pino acha no mercado, esse acha. As empunhadeiras é uma condição que nós fazemos especial para dar inteligência a essas varetas. Portanto, o pessoal aí que está tentando copiar aí, vai ficar tentando aí a vida inteira aí não vai conseguir copiar. Isso aqui é que nem, que nem a Coca-Cola. O segredo é a sete chaves. Então agora nós vamos encerrar esse vídeo, que já está ficando um vídeo meio longo. E hoje também é um dia especial. O velho aqui já está fazendo 65 anos hoje. O nosso amigo Edson aqui já trouxe um presente. Um ovo na cabeça. Já está falando que vai quebrar um ovo na cabeça. Mas vai atrapalhar o cabelo preto aqui. E né, ia agradecer aos amigos aí que tem inscrito e os meus inscritos aí do canal. Pela força que tem dado. E vamos em frente. Até o próximo vídeo.